Fala aí guerreiros e guerreiras soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai acabei de chegar aqui né a gente vai assistir aí o, o react né vamos fazer aí a análise do conteúdo desse mês aí de Maio né onde foi dia dos trabalhadores primeiro de Maio parabéns você trabalhador você que aí trabalha você que rala aí para ter o seu pão de cada dia. Parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para nós. E também, rapaziada, eu queria deixar um recadinho que estamos fazendo live, tá? Lá na Twitch, tá, rapaziada. Tá tendo a lojinha, tá tendo tem premiações EP, tem um monte de coisa bacana lá. Então, não perca, tá? A partir da, das 7, 8 horas da noite a gente tá lá fazendo um live tá bom na roxinha se é, durante esse período esse mês eu tô no curso técnico né tô chegando um pouquinho tarde eu então tô começando a live mais ou menos 11 horas da noite mas horário normal durante né sexta sábado domingo etc é 8 horas tá bom vamos lá ver que tem vem neném vem que eu quero ver essa conexão também vamos ver vamos ver que tem essa bagaça acho que tá estourando Tô falando pra estar meio estourado, mas tá bom. Tá bom que vocês me ouvem. Salve, salve, pessoal. Aqui é o GMF. isso, mano? Caixa Silvestre. Silvestre está longe. Silvestre está longe. Nova caixa Silvestre está longe. Acho que o meu... o meu, Minha webcam deve estar tá um pouquinho no meio, né? Deve estar um pouquinho na frente. Mas não, aqui é caixa Silvestre, tá? Tá escrito só caixa Silvestre. Caraca, mano. Meu, só tá vindo esse blog. Até que vi ver uma casinha, né? A casinha pancante aí tava precisando. Como vocês estão? Tava precisando, né? Vamos pro conteúdo do mês de maio. Duas caixas novas. Duas caixas pancantes. caixa silvestre. Silvestre. A possui. Acabou até na gravação, mané. AK-47K Predador Ué, por que não sai fumaça na caça sai fumaça na, na M4? Evo 3 a 1 Silvestre E se isso ainda não for o bastante, ao completar a coleção, você leva a Smoke Silvestre e o cartão postal oh. Silvestre A nossa próxima caixa é. é a DAR-21, que você pode comprar com o GP com uma capacidade de 30 balas no pente, ela retém o poder de fogo sobre a distância, mostrando excelente capacidade de atingir os alvos mais afastados. Então, garanta... Pô, a gente entende, né, que é que a MNGP e tal, que tá terrivelmente difícil pra ganhar, né? Tá muito difícil pra ganhar arma de GP, mas, pô, coloca umas arminhas. Ô Z8, ajuda aí, a gente, ajuda a comunidade aí, coloca umas caixinhas aí, né, umas armas aí, um... Um, umas arminhas, né? Que tem uns skinzinhas, pô. Só um negócio aí, todo podrão aí, né? Todo, pô. Todo cinzento aí, pô. Quem vai querer roletar nisso, pô? Ajuda nós. Coloca um negocinho aí, pô. É. Coloca um brilhinho nessa arma aí. Coloca um negocinho a mais, né, pô. Ajuda aí, pô. logo a sua. É melhor se preparar porque temos uma carga perigosa a caminho. Que danada. No disciplino do soldado desse mês, nós teremos a Glock 18 Tenebrosa e o tijolo colossal. Já no passe de GP estamos trazendo a, tá... a M249 tá Mini Militar. Vamos dar uma olhada na loja do passe? Sim, também temos novidades. Estamos trazendo a Cop 357 Gatinho por 20 moedas. Além disso, as caixas coleção Smoke estão... Mano, só vem gato, velho. que não vem cachorro? Que que o você... que, que os caras tem contra cachorro, velho? Só vem coisa de gato aí, zoológico, crossfire. É tudo gato, é pata do gato, é pata miau. É não sei o que, a é M41 miau. É não sei o que, pata do, do, do da tigre, é eu um cachorro aí, um doguinho, pô. É de sacanagem, pô. O passo tá... O Paz, o Paz, aparentemente tá meio fraquinho esse meme, hein? Uma nova temporada está chegando. E temporada está só de clãs. A nova temporada de clãs chegou com novas recompensas, como a QBZ03 Dragão Rei, a stayer TMP Dragão Real e o Machado Royal Dragon. Além das armas temporárias, sprays e cartões postais. E aí, seu clã vai ficar entre os melhores? Não vai não. Atenção. Não vai não, porque o clã... É clã, né? É clã, é clã fronto, né? Eu desconheço, pelo menos os meus colegas, meus amigos que jogam com minó, como ficou... o ficou? Pessoal que joga comigo, nenhum deles jogam. Né? Com as ranqueadas, tipo, o clã fronto ficou. CRAN, crã, né? O crã, o clã... Clã Fronto ficou bem né, afastado, sei lá. Porque não tem muita lógica. Você vai jogar ranqueado vai jogar Clã Fronto. Aliás, dificilmente você vai arrumar um time, um clã aí, bom, que jogue todo dia. Dificilmente. É, mas... Está aí. largada ao nosso novo modo parkour mestre. Jogue com até 30 pessoas na sala. São várias Jogo fases não, para mané. Jogo não obstáculos e competindo com os seus amigos. À medida que você for jogando, você pode ir coletando peças para trocar pela marreta temporária ou pegar a sua versão permanente. Jogo não, Juntamente mané. Juntamente com este novo modo, estamos trazendo um evento e o um mérito Semana do Modo Parkour Mestre. Para participar é muito fácil. Logue e jogue uma partida completa para receber as armas temporárias. Em seguida, equipe o seu mercenário... parkour só a lascou a meus teclados, mané. por 30 minutos. Ao como os tecrados e os seus requisitos, receba esse novo mérito. Ah, e não esqueça do novo modo aquecimento. Pratique sua mira na sala de testes. Adicione oh. bote, remova os, altere o movimento deles. Troque de bolsa. Ative a munição infinita. Ajuste alguns modos, como por exemplo, headshot e sniper. Além de manter o registro de recorde anteriores. Ufa. Não vai deixar de dar uma olhada. Bacana, não é mesmo? bacana. Pra dar treinada aí antes de iniciar, né? Pra não, ver se o, o jogo não tá bugado. Puxa, mas o GM fez um vídeo muito curto. Você é louco. Deveria ter um pouco mais. Papo reto. Calma, pessoal, que tem coisa boa. Aliás, coisa muito boa vindo pra vocês ainda esse mês. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais e Discord para não perder as novidades. Deixe seu comentário aqui no vídeo falando o que você mais gostou até agora que vamos conferir de perto. O Conexão Z8 vai ficando por aqui. Bom, então é isso. Que falou, já ia reclamar. Eu já ia reclamar mesmo. Eu já ia falar também. É, pô, vídeo aí curto. É, viu algumas... Obrigado pela viu, sua companhia. Viu algumas coisas, não mostrou tudo, né? Mas, né? O que eu achei? Bem, Bem fraquinho, né? Até tão bem fraquinho. Provavelmente ele esteja falando aí da Roleta X, né? Que deva liberar aí a partir do dia 4 em diante ou depois, né? Que tem a roleta X, que tem, vai ter a SheiTech vitoriosa, vai ter uns negócios lá. E algum outro evento aí. Né? Mas fora isso, de conteúdo em si tá bem fraco. Não, não falou da ranqueada, né? Então provavelmente a ranqueada só vai acabar mês que vem. Então você tem mais um mês aí. Pra tentar subir de elo, né? Para tentar. Jogar um pouquinho e é isso. Pelo menos achei fraquíssimo, né? Não sei você. A única caixinha, a caixinha, né? Uma, foi uma casinha, até que enfim, que tava em só Cyborg. É bom vir uma Shatex aí, né? para ajudar nós também, mas tá bom. Valeu! Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Não esqueça de deixar seu comentário aqui também. O que você acha que deveria melhorar? O que você acha que o Crossfire está ruim, o jogo está ruim para você, não está rodando, escreva aqui que a gente faz, seu feedback é muito importante. E lembrando que estamos fazendo live no YouTube e na Twitch, tá? Não esqueça, eu vou deixar o link aqui na descrição da live também, ou da live do vídeo também. Valeu, fiquem todos com Deus, um grande abraço e lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Fui boneco, tamo junto, chupa bife.